Even if he is turned away, do not look at devil. I no no, to no, no, no, no, no, no. Antes de tudo, já vai deixando seu like e se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Por esses dias encontraram um celular em um córrego de São Paulo após uma forte chuva que causou inundação na região. Ao checar as imagens do celular encontraram isso. Eu não tô achando a saída. Eu não tô achando a saída. Gente, já deu um monte, gente. Olha lá, já deu um monte e nada da saída, gente. Ó, tô todo molhado, galera, todo molhado. Este homem identificado como Josivaldo de Andrade, de 34 anos, nunca mais foi encontrado. Eu não tô achando lugar pra sair, gente lugar. Olha lá, ó. aqui, gente, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui que eu achei aqui. Nas imagens, vemos ele desesperado na tubulação de uma rede de esgoto no centro da cidade procurando a saída. Ele teria caído ali dentro após a chuva, e certamente uma nova enxurrada inundou o túnel. Ele não sobreviveu ali dentro. De concreto. Não vai dar para mim passar não, gente. E agora o que, que eu faço? O que, que eu faço, gente? Um jovem estava dirigindo de carro por uma estrada obscura, quando notou que havia alguém vestido de branco no meio do caminho. Ele desceu do carro e perguntou a ela se estava tudo bem. Quando ela se virou, ela revelou sua face aterradora. A sua pele facial parece estar queimada e em estado de decomposição, típico aspecto de criaturas do inferno. Amigavelmente a enviou de volta para casa. Se veres alguém de branco no meio da pista, não ofereça ajuda, tampouco carona, senão quem vai precisar de ajuda é você. Imagens registradas na costa do Japão. Duas lésbicas foram até uma praia meio deserta. No local, elas procuraram um lugar tranquilo para se deitarem e ter relações. Bom, parece que elas encontraram. A câmera captou algo que acabou frustrando seus planos. Um fantasma cadavérico se manifestou grudado em uma delas. Elas entenderam o recado e deixaram o local, pois se fossem pegas certamente não sobreviveriam. Não vou nem falar nada. Só assista. Os músicos se divertiam numa resenha, um espírito foi captado escondido debaixo da mesa. Algo que eles só perceberam 5 dias depois desta gravação. Fazia muito tempo que eu só queria saber, pois o vídeo é incompleto. Muitos acreditam que ele havia caído dentro do buraco desta represa que tem lá na Califórnia e tem mais de 90 metros de profundidade ou em algum outro lugar semelhante e perigoso e que por conta disso ele não tenha sobrevivido, mas isso não é verdade. O vídeo foi gravado em uma atração turística na Índia. E onde caiu só tinha 4 metros de altura e muita água. Imagens registradas na Tailândia. O vilarejo estava fazendo o velório de um líder religioso quando presenciaram um evento milagroso diante de seus olhos. Sim, o corpo levitou como se fosse acender aos céus. Há relatos de que em vida ele fazia sinais de maravilhas e parece continuar mesmo depois de ser em vida. Os moradores ficaram maravilhados com o que viram e parecem já serem acostumados. Sabemos que se fosse aqui no Brasil, todos correriam para bem longe de tanto medo. Muitos dizem ser uma farsa, mas é possível notarmos que não há nada embaixo dele e nenhum buraco ou equipamento. Teria ele superpoderes? Opine nos comentários. O vigilante estava fazendo uma ronda por um cemitério no México. Tudo estava indo bem quando ele viu uma mulher vestida de preto mexendo em um túmulo. Ela parece estar fazendo alguma obra de macumbaria. Repare que ela tira a calcinha para usá-la no ritual. Todos sabem o que isso significa. Trabalho de amarração ou para destruir um relacionamento. Imediatamente, o vigilante a identificou como bruxa e partiu para a abordagem. Ei, hey, senhora, o que está fazendo? Por que tem velas negras prendidas, por favor? Não, que negras? Oiga, está tão velhosa com velas não, negras, estou vivendo. Acabou o discurso de sua família? A suposta bruxa foi proibida de retornar a este cemitério. Dessa vez temos imagens registradas na Nicarágua. No alto de uma comunidade, um jovem morador contemplou a descida de um objeto em forma de disco numa missão de resgate. Parece que a nave-mãe veio buscar naves menores que exploravam uma região de montanhas. Seria naves de origem extraterrestre ou alguma montagem? Opini nos comentários. Há 11 anos um grupo de guerrilheiros de Senegal estavam se divertindo após conquistarem um pequeno vilarejo. Enquanto comemoravam... Um macaco entrou em cena. Foi quando um deles teve a brilhante ideia de pôr o Macaco 47 na mão do macaco. A situação saiu do controle e veio a reviravolta. Após ter metralhado todos os guerreiros, o vilarejo foi liberto. Jamais subestime a inteligência dos animais, pois quando se der conta poderá ser tarde demais. No vídeo que se segue, vemos uma jovem sendo atormentada por uma cópia de si mesma. É como se uma de suas personalidades tivesse ganhado vida. A criatura anda pelo quintal e pela casa com uma afeição que causa medo. Lock all doors and windows before turning off all lights inside your residence. Hide in a small space and call authorities. Do not move from hiding, unless you hear an unfamiliar voice. If you do hear a familiar voice coming from inside your home, do not move. He is inside. He is inside. He is inside. You don't sound Russian? How could I sound anything silly? I'm plastic. I don't even have a voice box. So I had to borrow this one. Don't turn on the light. Are you going to kill me? No! I mean, yes, but not for a good long while yet. I don't want you to go to waste. Listen up, then, then... What? And why are you here? What are you doing? Why are you still holding back? Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster!